Fala pessoal, mais um The Watch no Canadá começando pra vocês e eu queria desejar primeiramente um feliz ano novo pra todos, a gente tá já em janeiro de 2019, cara, com o tempo passou rápido para mim, pelo menos, nesses últimos dois anos aí de e quase três anos de Tweezy já. É, e eu queria falar nesse vídeo para vocês, fazer um, um update de um outro vídeo que eu fiz uh, sobre cotações de intercâmbio, quanto custa um intercâmbio já com os valores atualizados de 2019. Então, para quem viu aquele vídeo que eu fiz lá em 2017, ele já está desatualizado, os valores de intercâmbio mudam todos os anos, as escolas mudam todos os anos, e como elas mudam todos os anos, Uh, eu vim aqui mostrar para vocês dois preços de intercâmbios diferentes, um para o Canadá, para Vancouver e um para Brisbane na Austrália, que são bastante parecidos e a gente sabe que a gente tem muita gente procurando para esses dois destinos. Então, se você está interessado em saber os preços desse ano, atualizadíssimos para 2019, já dá o like aqui embaixo, se inscreve no canal, não deixa de se inscrever e se você tem interessado nesse vídeo, fica comigo e check it out. Então vamos lá, pra começar, papel e caneta na mão, já começa a anotar os valores que eu vou falar pra vocês e lembrando que se vocês quiserem uma cotação pro seu intercâmbio, feita pra você, exclusivamente pra você você pode mandar um e-mail pra gente aqui no info, arroba, e a minha equipe ou eu, em São Paulo, na Austrália ou aqui no Canadá, vai ajudar vocês a poder fazer esse intercâmbio que vocês sempre sonharam. Então... Pra começar, vamos falar de Vancouver, vamos falar de Canadá, que é onde eu estou no momento. Eu fiz uma cotação aqui básica de 24 semanas, que é um período médio de que as pessoas vêm aqui estudar no Canadá. Lembrando que estudar no Canadá e estudar na Austrália são coisas de totalmente diferença quando você fala em relação a tempo. Canadá, as pessoas vêm muito mais pra cá pra fazer um curso de um mês, de dois meses, e acabam voltando pro Brasil, fazendo seu período de férias pela é, distância do Brasil, facilidade, preços, as passagens são mais baratas. Então, dá pra você vir fazer um intercâmbio de um mês aqui no Canadá tranquilamente também, e com visto Facilitado para quem tem visto americano. Então, uh, eu, coloquei um, eu coloquei a média de seis meses, tá? Que é uh, o que o pessoal da Austrália faz e o que as pessoas que estão buscando ficar aqui no Canadá mais tempo também fazem, tá? Então vamos lá, para seis meses de curso de inglês aqui no Canadá, numa escola de nível top, tá? Não vou falar de escolas ruins, vou falar de escolas boas, para que vocês tenham um preço mais alto. E aí, se vocês quiserem pegar uma escola mais mediana, uma escola mais básica, aí vai baixando e tudo mais, né? Uh, 24 semanas de curso de inglês com material e matrícula inclusa já, tá? 5.873 dólares, vai adotando esses valores. Dentro dessa cotação eu coloquei também um mês de acomodação estudantil, lembrando que acomodação estudantil uh, é um quarto compartilhado com outro estudante, então dois meninos, duas meninas ou um casal podem compartilhar esse quarto também. Tá? lembrando que esses valores também são por pessoa, então não está incluso casal, nem família com filhos, nem nada, esses valores são para pessoas solteiras, meninos e meninas solteiras que estão vindo para cá sem os seus maridos e mulheres, beleza? É, então, acomodação, um mês, mil dólares, mais uma taxa de reserva da acomodação de 220 dólares, então um mês, dividindo o quarto aqui em Vancouver, 1.220 dólares, tá? Uh, seguro Saúde para todo o período, né? Uh, a gente está falando aí de seis meses, então são 378 dólares canadenses, já vem incluso uh, no que a escola oferece, é um seguro saúde da escola. Então a gente tem 5.873 da escola mais 378 do seguro saúde, né? E o resto são taxas, tá? Então taxa da Twizy, taxa de envio de remessa e transfer do aeroporto, incluímos aqui também. Tá? Então a gente tá falando aí de 290 dólares a mais uh, de taxas, tanto de serviço da Twizy, quanto de transfer do aeroporto, quanto taxa de remessa, tá? Uh, no final de tudo, tá, gente? Um intercâmbio de seis meses no Canadá para estudar inglês no valor total de 7.761 dólares canadenses. E eu já deixei aqui preparado para vocês o valor em real, né? Com o dólar de hoje, de R$ 2,82, é, ficaria R$ 22.274,07. Lembrando que não comentem sobre vistos ainda, não falei nada sobre os vistos nem sobre as passagens, tá? Então o visto vocês adicionem aí mais pelo menos 150 dólares canadenses. Mais de 300 a 400 reais do despachante para vocês poderem fazer o visto de vocês, tá? Ah, mas deu a ti passagem, como é que tá a passagem? Também pedi para o nosso departamento de passagens mandar passagens para a gente aqui também, para a gente ter uma média, tá? Então, São Paulo, Vancouver, de junho a dezembro, e lembrando que esse é o período que eu coloquei essa cotação, é entre R$ a R$ reais ida e volta tá? Então é um valor um pouquinho mais barato do que para ir para a Austrália, tá? Então vamos, vamos colocar aí num valor final, tá? Então se a gente colocasse que as passagens são R$ 3.500 mais os nossos 22.274 a uh, mais os vistos, tá? Uh, mas uh, a taxa do de despachante. Vamos colocar aqui uma média para você vir para cá, passar seis meses com mês de acomodação: R$ 26.674. Vamos colocar na média de R$ 27.000, com passagens inclusas? Vamos! Então, média de preço de intercâmbio para vocês: R$ 27.000 para passar seis meses aqui no Canadá estudando inglês com acomodação de um mês. Obviamente que muita gente vai comentar: nossa, ótima isso aí é só para rico. Isso aí é coisa que só um milionária pode fazer, não sei o que. Gente, isso é uma média de uma escola top, tá? Obviamente que existem escolas mais baratas, existem acomodações mais baratas, existem passagens mais baratas. Essa é uma média que eu fiz com tudo incluso pra vocês poderem vir pra cá e ficar tranquilos. E obviamente que se você tem uma dúvida e você quer fazer um orçamento com um budget menor do que isso, não se preocupa, manda e-mail pra gente, a gente consegue fazer um budget menor também, uma, uma cotação menor pra vocês, beleza? Meus queridos amigos, querem ir pra Austrália, vamos falar sobre a Austrália agora também. Minha cidade do coração, Brisbane, querida. É, fiz uma cotação para vocês também numa escola de mesmo nível, tá? 24 semanas, com material incluso, com um mês de acomodação incluso, nos mesmos moldes, tá? Então, a quarto compartilhado, numa acomodação estudantil, já com seu seguro-saúde obrigatório, lembrando que para a Austrália é obrigatório o seguro-saúde. Tá? Já para oito meses para seu visto, tá? Então, seis meses de estudo, mais dois meses de férias, um mês de férias. Ah, já com as nossas taxas também, e a mesma coisa, reserva de acomodação também. Então é bem, bem, bem parecido. Tá? Os valores ficaram um pouquinho mais baixos, né? Ah, em dólar dá quase a mesma coisa. Então no Canadá a gente tinha 7761, e em Brisbane, ah, na Austrália, a gente tem 7648, dá quase a mesma coisa. Só que a diferença está no dólar. Então o dólar australiano está R$ 2,72, enquanto o canadense está R$ 2,82. Então, no final das contas ficou R$ 20.802 para o seu intercâmbio na Austrália, sendo que está com 10 centavos de diferença. O visto na Austrália é um pouco mais caro, né? Então a gente está falando de 585 dólares para o visto estudante mais o despachante. Né? Então vamos colocar aí num valor em reais para vocês poderem ter uma noção. Então a gente tem 20.802 mais o despachante. Uh, mais as passagens que estão na média de 4, reais, né? Mais uns R$1.600 de visto já converteram. Então a gente tem aí... 27.302 no final das contas, você fazer o intercâmbio para a Austrália ou você fazer o intercâmbio para o Canadá, de seis meses de estudo de inglês vai dar praticamente na mesma né? a gente tem uma diferença aí de 300 a 500 reais de um para o outro quais são as grandes diferenças de você fazer o intercâmbio num lugar ou no outro? Canadá, enquanto você faz curso de inglês você não pode trabalhar, ir para a Austrália estudar inglês e depois vir para o Canadá para fazer um curso superior, um college, alguma coisa do tipo, que te dá opções de imigração por aqui, então isso é bastante comum. Já na Austrália você pode trabalhar enquanto você faz o curso de inglês, 20 horas semanais enquanto você faz o curso e 40 horas enquanto você estiver de férias, né? Então tem esses dois lados aí que vão pender na sua decisão que se você vai fazer para a Austrália ou se você vai fazer para o Canadá. Obviamente que também tem uma diferença grande em relação a vistos. Tá? para a Austrália, para você poder fazer tudo isso, você precisa necessariamente tirar um visto de estudante, né que requer uma comprovação financeira, uh, histórico trabalhista, profissional, histórico estudantil, e muitas outras coisas que eu falei nesse vídeo aqui, ó, que vai vou deixar aqui em cima, uh, sobre o que você precisa para ter o teu visto. Né? Já para o Canadá, até seis meses de estudo, você pode vir como turista. Então, se você, meu amigo ou minha amiga, que tem o visto americano, você pode vir tranquilo para o Canadá, porque a aplicação do visto de turista canadense, ele tá ligado, ele tá ligado diretamente com a aplicação do visto de turista americano. Então é um ETA, ETA que é uma autorização de entrada no Canadá por até 5 anos para quem tem o visto americano aprovado já de turista. Então você tem o visto americano, muito mais simples, você não precisa passar por todo esse problema de aplicação de visto e o visto canadense sai na hora. Para quem não tem visto nenhum, é só fazer uma aplicação Pro visto canadense de turista, que é basicamente tão chato quanto fazer o do americano. Então eu sempre recomendo vocês fazerem o americano e depois fazer o canadense, porque... Vai dar basicamente na mesma Então tem essas facilidades Pra quem tem tá visto americano Eu sempre sugiro vir pro Canadá Mas se você não precisa trabalhar Se você precisa trabalhar Eu sugiro que você vá pra Austrália Mas aí tem que ver o seu perfil Se é incompatível com o país também Entendeu? Pra todas essas questões E pra todas essas dúvidas E pra tirar as dúvidas de vocês Manda e-mail pra gente aqui no info A gente marca um atendimento Eu mesmo posso atender vocês Ou meu pessoal em São Paulo Ou meu pessoal na Austrália Pra gente poder ajudar Nesse planejamento de viagem Beleza? Então se você gostou desse vídeo Já deixa seu like aqui embaixo, comenta, curte, compartilha, não deixa de se inscrever no canal e deixa suas sugestões, seus próximos vídeos desse ano, a gente vai ter muita coisa bacana aqui do Canadá, sobre a Austrália, sobre outros países também, então se você tem alguma dúvida sobre qualquer um dos países, manda aqui embaixo, deixa seu comentário, deixa sua pergunta, o que você quiser pra gente poder responder vocês nos próximos vídeos, beleza? Então gente, um beijo para vocês e até o próximo vídeo, tchau!